Oi, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma benção e é uma coisa muito boa de se fazer, sim. Mas porém saiba que, que para você emagrecer você precisa de ter um treinamento que te ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Mas como eu vou conseguir um treinamento que te ensine que vai te ensinar como emagrecer de forma fácil simples e eficiente eu vou te dar a resposta no final deste vídeo eu vou te mostrar um blog e neste blog tem, tre tem treinamento de como emagrecer de forma fácil, simples e e correta sim mas antes disso eu peço para que vocês se inscrevam neste canal do youtube porque se inscrever nesse canal do youtube porque se esse canal do youtube vai te ajudar a emagrecer porque não retribui o favor